Oi galerinha! Hoje eu tô aqui para mais uma lenda. E vem papai! Fala galera, eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, vocês pediram bastante para mim trazer o Cauê em mais uma lenda. E hoje eu e a Thaís trouxe o Cauêzinho numa das lendas mais famosas do canal, aonde praticamente começou o canal, certo Thaís? Isso mesmo, Thiago. É uma lenda que é mais tranquila, né? Sim, e é uma lenda muito importante também pra Isso. gente, né, Thaís? Essa lenda aqui, Eu pessoal... Eu fui pedida em noivado aqui Isso. também. Essa aqui foi onde a Thaís foi pedida em noivado. ah lá, tem teu um coração ainda, Thaís. É Dez. verdade. Tem é. um coração. É uma das primeiras lendas do canal. É a lenda do Guilherme, do menino que morreu aqui nessa escola. E hoje a gente trouxe o Cauê e vai apresentar para ele essa escola... Ele vê como que era uma escola da época, né, Thaís? Isso. Porque hoje ele estuda numa escola lá que tem parquinho, tem quadra, tem campo, um tem de tudo, de né? Salas. Um monte de sala. E aqui não, aqui é uma escola que tem duas salas que eu acho que devia caber muita poucas pessoas, Sim. né, Thaís? Sim. Uhum. Aham. Tá animado, Cauê? Sim. Vamos conhecer essa escola? Sim. Galerinha, deixa o like, se inscreve no canal e bora pra mais uma aventura. Vamos lá, filho? Vamos. Vamos conhecer essa escola? Sim. Olha as paredes, como que tá tudo escrito, filho. Nossa. Ó, aqui era a entrada da escola. Sim. E aqui estudava um menininho. Eu não sei quantos anos ele tinha, mas ele acabou morrendo aqui nessa escola, né, Thaís? Sim. Que triste, né? Aham. Uhum. Ele passava mal e os amiguinhos dele ficavam tirando sarro dele. E ele pegou e morreu ali atrás pra mostrar pra você. Tá. Por Agora isso que olha... a gente fala que não pode tirar sarro das pessoas, Isso, ó. é. E olha aqui, ó. Aqui era o pátio deles, onde eles ficavam, né, Thaís? Sim, acho que eles brincavam aqui, né? Sim. Aqui, ó, é uma sala. Que é uma sala de aula, filho, ó. A sala é a professora fica aqui. Isso, o professor fica aqui ali, o quadro. Olha o tamanho do quadro. O da sua escola é maior, não é? Tem até uma carinha ali. É, hum. fizeram um desenho ali. E aqui ficavam as carteiras, ó, ficava dos alunos. Galera, olha aqui ó, o tamanho que era a janela, né, Thaís? Sim. No começo do canal, quem lembra dessa escola sabe que tinha janela aqui, né, Thaís? Sim, conforme o tempo foi passando, roubaram. Isso. É, a história daqui, pessoal, é do, do menino Guilherme. Dava convulsão nele e ele pegou e passou mal um dia na hora do intervalo. O amiguinho dele começou a tirar sarro dele, fazer bullying com ele, ali atrás do pé de abacate. E ele acabou, deu convulsão e acabou falecendo. Na hora que as crianças entrou para a sala, a professora viu que estava faltando um aluno e já viu que era ele. A professora sabia controlar ele quando dava convulsão. A professora e a mãe dele. A professora já saiu correndo, procurando ele. Na hora que ela chegou lá no pé de abacate, ele já tinha falecido. Ele estava caído lá. Eu e a Thaís já fiz Spirit Box. Ele pediu para a gente uma missa, né Thaís? Sim. A gente foi na igreja, pediu a missa para ele e tudo. E da última vez que eu vim aqui... É, ele falou que, para ele conseguir se libertar disso aqui, é, tinha que fazer o homem parar de fazer mal para ele. Ele fala que tem um homem que faz mal para ele. Eu já encontrei esse homem duas vezes aqui. A gente e... acha que é aquele homem, né? Porque a gente, acha que a gente ele... tenta conversar e ele corre. Ele corre. E eu não sei se é aquele homem que roubou essa janela. Eu, eu não sei que tipo de mal que faz para o Guilherme. É uma alento que a gente tem que voltar a tentar fazer mais uma comunicação. Thaís. Eu estou pensando de vir um dia mais cedo, para a gente... Ficar por aqui me escondido, ver se aparece alguém. Uhum. Vamos Só lá, que a gente se... sente ah. que o Guilherme não é do mal, né? Não, o Guilherme é do e bem. É por isso que a gente trouxe o Cauê aqui. E aqui é uma, uma lenda muito, muito emocionante pra mim, pessoal, porque ele me pediu um presente que era um carrinho preto, né, Thaís? Sim. Deu um trabalho pra caramba pra nós conseguir um carrinho preto, né? Bola, ele já pediu. Boa. A gente trouxe o carrinho preto pra ele, ele fez o carrinho mandar, cara. E da última vez que eu vi, o carrinho tava por aqui. Vamos ver se tá por aí ainda. Aham. Uhum. Tá? O chão. Tá tudo arriscado. Tá riscado. tudo arriscado. Filho. Olha aqui como tá o telhado, filho. Não. E pessoal, aqui, filho. Vai pedir uma mamãe em casamento aqui, ó. Lembra aquele vídeo que você assistiu? Sim. Foi aqui, ó. E aqui o coração sumiu. Olha aqui, ó. É, olha lá o coração. Olha aqui. Pessoal, foi nessa sala claro que ele. Thiago, tá ó. perigoso. Cauê, vem é. aqui, ó. Pra quem, é. pra quem é do começo do canal, sabe que foi nessa sala que ele fez o carrinho andar, né? Da foi. Vez, primeira vez. Foi mesmo. E, ó, era tudo limpinho, cara. Caiu tudo. Tá muito perigoso que não dá tá pra tá aí não. A beira tá velha. Isso. Tá velho. Vai conhecendo tudo aí, hein? Tá conhecendo. O que, que você tá achando do lugar? Legal. Legal? Tá com medo? Não. Você é corajoso, né? Aqui a... era o banheiro. Não, aqui, aqui era a sala da, da diretora. Uhum. É onde a diretora ficava. Eu, eu Os professores esquecendo. no intervalo, não aqui, sei. Aqui... Aqui era a cozinha, Cauê. É, aqui era a cozinha, Onde ó. Onde ele fazia a merenda. É bem pequeno, hein? Bem, bem pequeno. pequeno a escolinha é bem pequena. Deveria ser né? só uma tia pra fazer comida, né? E aqui, ó, era o banheiro ou dos meninos ou das meninas, que ali é o outro também. acredito o outro que, que aqui é das, é das meninas, não é não? É, ah, é assim, aqui é da, das meninas, pessoal. Porque o outro tem o mitório ali, né, Thaís? Ó, deixa eu dar uma olhadinha aqui. É o pai, assim. Olha, sai daí. É, cuidado, ó. Vai, Lita, desfilma só, ali. Ah, Cami, vem aqui. Vamos passar rapidinho ali pro pé do abacate. Rapidinho, vai. Vem. Vai. Ó. Aqui tá perigoso, pessoal, ó. Foi aqui, pessoal. Pra quem não sabe da história, foi aqui que o Guilherme foi encontrado. O menininho morreu aqui, filho. Aqui eles brincavam, filho, eles na hora do brincavam. intervalo, ó. Acho que deve, aqui deveria ser tipo um campo, né, Thiago? Deveria ser grama. Eu o carrinho inteiro, cara. Então, também não achei, não, Thiago. Não tá aí o carrinho? Não tá. E diz que ele foi encontrado aqui, né? É que roda hein? Muitas pessoas dizem que, que vê ele aqui, né, Thaís? Aham. Uhum. Antigamente o pessoal falava que via ele lá na frente, né? Sim. Depois a gente nunca mais conversou com ninguém daqui, nesse né? Se passou e viu. Mas a gente já vê que várias vezes fez comunicação com ele. É, muito barulho. Só que a gente nunca chegou a ver ele, né amor? Isso. Mas tá bem destruído tá isso bem aqui, destruído, Thiago. Tá bem destruído, Acho cara. que não vai muito tempo mais não, cara. Então. Infelizmente, eu acho que logo, logo isso daqui já era. Vamos é uma olhada cara. aqui atrás. Aqui atrás tinha alguma coisa, Thiago. Tinha. Não sei se era. Ele uma algum... caída. É, ó, tá vendo, filho? Hum. Acho que o vento jogou pra cá as telhas, ó. Aqui tinha tipo um. Aí é um chão, um né, chão. ó. Chão. Talvez ter, tinha acesso de aqui, ó. Tá vendo o que aqui é uma calçadinha? Talvez vinha ah, por sim. trás da spam. Poderia ser. Talvez criança vinha aqui também, né? Uhum. Aqui não tinha quadro, não tinha essas coisas, né? Que o pessoal fazer Eu acho coisa. que era só grama, sabe? Pra. Eu primeiras. acho que eles brincavam aqui. Hã? Acho que eles brincavam aqui. Assim. Você acha que eles brincavam? Aonde? Bem. Bem aqui assim. Se fosse você, você ia brincar ali? É. O que, que, é. que você achou dessa escola? Tá legal assim. Oi? Legal? legal. Você quer vir de noite aí? Sim. Sim. <risos> <risos> quer Sei estudar vai? aí? Ah? Quer estudar aqui? Eu tá velho, não dá. Não dá pra estudar? Você tá velho, ele falou. Não dá pra estudar? Não tem professora, não mas é. professora. mas traz a professora? Nós traz a professora, isso quer? Não. Só que aí você vai ter que dar uma caminhada na terra pra mim. O quê? Porque é longe, tá bom, hein? Né? Quer? Não. Pessoal, olha aquele cacto ali, cara. Como que nasce, né, Thaís? Sim. Em cima do telhado. Olha o pezão de abacate, tá cá, carregado. Vamos é. para é tá frente ali? Bom, vamos por aqui porque aí tá muito barro passa meio correndo ali nas teias. Nossa, Thiago, a gente lembrar da primeira vez que a gente veio aqui, do jeito que tá hoje esse lugar. Cara, é triste, né? Nossa. É triste. Demais. E como vocês pediram muito, pessoal, para trazer o Cauêzinho e mais numa lenda, a gente decidiu trazer aqui, que é um lugar rápido, filho. Que é um lugar mais tranquilo, né, Thiago? É, aqui é um lugar mais tranquilo, que eu me sinto bem aqui, assim. E o único problema, cara. Não é toda lenda que dá pra levar ele. Não. O problema é o cara, né, Thaís? Que aparece aqui Então. Que ele fala. Que a gente viu. Só que o cara corre. Uma vez a gente achou um celular, lembra? Sim. Só que o celular não, não funcionava nada. Tava estragado. Nem sei se o celular era daquele cara. Aham. Uhum. E aí, Cauê, qual foi a sua experiência de mais uma lenda? Muito legal. Você gostou? Sim. Você já é um caçador de lenda, então? Sim. Olha. Dá para vir de noite? Sim. Pergunta pro pessoal se eles gostam de você no caçando lenda. Você gosta de eu caçando lenda? Deixa o like. Se segue você lá no Instagram também, né? É. Seu Instagram vai estar tá aparecendo aí, fala. Instagram? Vai aparecer aí. <risos> Ele tá com vergonha. Ele tá com vergonha. Tá se acostumando ainda com as câmeras. Galera, mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da gente trazendo o Cauê em mais uma lenda. É, aqui, que nem a gente falou, é bem tranquilo trazer ele. O único problema que tá, sim, é que ele nem tá destruindo, né? Pra é. buscar alguma coisa na cabeça. Da então, outra vez a gente levou ele numa lenda, mas não deixamos ele entrar, né? Não, porque não o lugar deixamos é lá e... É... e aquela casa é muito perigosa, sim. tá isso? Aquela casa Muito. do Poltergast, e a gente levou mais para ele ver os cachorrinhos, né? Sim. E dessa vez a gente trouxe ele para ele conhecer como que é uma escola, a experiência dele, porque hoje ele estuda numa escola que é enorme, né? Isso, e aqui era uma escola rural, né? Escola rural. Que, cara, sei você é doido. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se vocês quiserem que a gente leve o Cauêzinho em mais alguma lenda, deixa nos comentários. Fala assim, ó, leva ele em tal lenda, né Cauê? Que aí você vai com o pai, né? Sim. Falou e fui! <risos> Deixa nos comentários e até o próximo vídeo, tamo junto, é nóis, falou, fui!